Vai cogitando pegar a Fiddle de novo, mano. E jogar de Fiddle com um time que sabe o que tá fazendo é bom, mano. Ai, mano. Pegaram o time primeiro pro cara ali, mano. E como é que eu fico aqui na situação, hein, mano? Olha é a situação que eu fico. Vou de Fiddle de novo, galera. Fiddle voltou, hein, galera. Ó, oh, Fiddle aqui é bom. Contra a Camille. Contra a Camille mais ou menos, né? Só se eu chegar base do Canela, Sem ela ter visão. Contra a Catarina, o Fiddle é o Dream. Contra a Catarina, mano. Lecim. Pum. Tá, merda. Fudeu, velho. Fudeu, galera. Se esse... Se esse Lessin souber jogar lower de game me zaralhando, eu tô fudido, mano. Porque a Catarina consegue acompanhar o Lessin fácil, a Camille também consegue acompanhar pra vir me matar. O Thresh também pode dar um romizinho e me zaralhar, tá ligado? Fudeu, velho. Viu a build que estão fazendo com o Pior que teve um um sub nosso aí ou dela, que joga lá na gringa. <risos> ele falou pra eu testar a Shurelia, mano. Das antigas, já ele tava falando. Só que eu nunca testei até hoje, né? Eu não tenho testei ainda, mas deve dar pra dar ali. Bora, bora, bora, bora, bora. Eu só não, eu só não posso ficar fraco de game, mano. Eu consigo jogar com um galho legalzinho, tem blitz no time ainda. Dá pra nós lançar a nervosa, né, mano? Porque da banho aí, cair, mano. Eu acho muito forte, mano. Muito forte mesmo. Marquei porque Fiddle voltou. Fernando, eu lancei o Fiddle, mas porque jogo passado eu joguei com ele, esse jogo era first pick. Sei lá, só quis pegar, tá ligado? Eu só quis pegar. Eu era first pick, não vi nada, peguei Fiddle. Acho que eu ganhei o jogo passado aí, aí me, me inspirou a jogar mais um Tá ligado? Caralho, ele vai me descer o um cacete, mano Sabia que ele ia estar aqui É, minha galera Aí o First Blood aí, ó Aí o First Blood É, galera Pelo amor de Deus, tudo nosso Ai, eu vou morrer pra jungle Ai, meu Deus, não quero ter que smitar isso aqui não Vamos nessa ou não vamos, hein, galera? Isso que é importante quando você for dar face check de Fiddle, mano, no mato Você Oi. tem que ir andando apertando o W, mano Vai apertando o W, mano Se seu W ativar é porque estão na sua jungle, flagra Ai, velho, se eu pego essa kill, velho. Mano, se eu pego essa kill, galera, acabou o lol, mano Se eu pego essa kill, ou colheita, ou assiste qualquer coisa, mano Só pra resetar minha minha runa, tá ligado? Da caça, da caça chesca Vou e eu emendo o bot, hein, paisão Mano, ele é muito nerd, o Marola Boy, mano E tipo, ele tá certo em jogar assim, mano né? É o mínimo que ele pode fazer, velho. Pô, esse é o mal de eu ter dado meu trek, tá ligado? Vai eu dei meu trekking assim eu que vi. eu pisei no mid, de saca? De mano, o cara me invadiu mesmo assim, aquela orulecinha, hein, mano? Ele fez... Ele fez... Red dele veio no meu blue e veio no meu no meu sapo, mano. Tá vendo aquilo que eu falei pra vocês que os caras aprendeu a jogar contra o Fiddle no Raelo, mano? Porque você tem que simplesmente só ficar invadindo o Fiddle, mano. É isso, você invade o Fiddle, mano. Já era, o Fiddle não faz nada, mano, sendo invadido assim. Caralho, eu tô muito fodido pra voltar no jogo aqui. Fodeu tropinha. Posso tentar daivar a mid, mano. Com o galho porque a gente consegue dar um perma controle de grupo nele. Esse é o plano. que não é bobo nem nada e sabe que vai tomar o dive, mano. Morri, morri, morri, morri, morri, morri, morri, morri, morri, morri. morri. Dei meu tracking, se eu for farmar meu gole Eu morro pro Lessin, eu vou ficar perto do Blitz Aqui e farmar o Botside, vai Tá, tem o mesmo farm que o Lessin, só que ele tá Com um kill na minha frente, eu só tenho assistência Fudeu, tropinha Fudeu pra nós Ai, velho, que rajada jogar assim, galera, vai ser muito difícil Mano Ai, tem Ward onde nós está? Ai, tinha Ward onde nós estava Caralho, nós Quietinho no cantinho, mano Não nós tava assim no cantinho ali, ó Quietinho, quietinho pelo amor de Deus! Como a Kat sabia que você tava ali, tinha Ward, mano, certeza. Tipo, eu botei o um espantalho, mas eu tô... Eu não tô nível 6, tá ligado? A Ward não... Ela ainda não virou trinket vermelha, tá ligado? Então não revela a Ward desse que tinha na mas tinha Ward, 100%. Os caras já chegou tacando o Buberang certinho, tá ligado? Pô, que rajada, mano. Vai demorar muito pra eu pegar nível 6, mano. Muito. Foda que agora o Lessin, se o Lessin quiser só startar a Aralto, ele starta. Se ele quiser invadir minha jungle, ele invade, tá ligado? Ele pode fazer o que ele quiser, velho. Fodeu, tropa, fodeu, fodeu. Se eu conseguir matar esses dois carabots, eu ganho o um jogo, galera. É só isso que eu preciso. Nice. Só matar a server já tá ótimo. É que ela vai morrer, né? Ah, o cara ainda tentou sair, hein, mano? Tá, voltei pro jogo legal, galera. Que delícia foi essa killzinha, mano. Pra dar aquela moral pra mim, aquela atenção, tá ligado? Nossa, mano, eu tinha que estar tá indo reto mid aqui, trolei, velho. Nossa, matar o Lecinha é tudo nosso, mano. Ai! Ai, que gostoso, galera. Vocês estão sentindo esse clima gostoso? Vocês estão sentindo esse clima agradável, gostoso? Ai, vai, que delícia. Vamos aí, tropa. Vou deixar aqui o podares. Ah, eu peguei a Q, eu nem queria ela. Mas foi bom, foi bom. Nice galho aí, mano. O galho mandou bem ali, velho. O galho mandou bem, hein, mano. Uh! Chama nessa porra. Perreida, xerequinha. Pode peidar, pode perreidar da xerequinha, toma. Tudo nosso é essa porra, rapaziada. Tudo nosso é essa porra, velho. Caralho, velho. Que counter gank surreal, mano. Será que dano? Pra caralho. Ai, trolei, mano. Colheita, pelo menos. esse jogo aqui eu tô concentrado, mano. Né? Esse game aqui Mas é o um game dos 800 PDL, velho. rapaziada. Tô doidinho pra farmar esses 800 PDL e faz tempo, né? Nice. paga o preço. Ele não dá conta. Ah! Eu tenho zônias, não tenho. Se matar, humilde. Nossa, o cara ficou sem range pra pegar aquela adaga, mas ainda bem que ele ficou sem range. Ai! Oh! Piu! Ah! Vai, galho! Cabeça de mamão. Nice, professor. Professor é bom, graças a Deus. Esse sim vai tomar aqui, não vai entender nada, velho. Finge que você tá com medo dele, campeão. <risos> eu achei que o Darius ia precisar de mim pra matar Queria poupar o ult Vai é passei só o serrotino, cara Só o facãozinho, né, velho Ai, esse meu ult saiu Eu a mamada Caralho, isso deu é muito ruim, velho Por algum motivo os cara viu que eu entrei ali Ó o Darius! Matou no sacramento? Matou. Fui. Dei muito dano, filhão. Nice, family. Vamos o Baron nessa porra. Chama. Ainda bem que eu apertei R, hein, mano? que decisão. Falou up do time legalzinho. Esse Darius aí também joga pra porra. Aí se friparam galera. Execução bem simplesinha, bem clean. Sem afobar, sem segredo. Ai! Que isso? Galera! Gameplayzinha bacana! Zoninha no momento certo! Pelo amor de Deus, mano! Só pra garantir a alma! Nice, rapaziada Chama